Meus amigos, a Universidade Brasileira, neste momento, as federais, estão em processo de escolha dos seus dirigentes, dos seus leitores. E esse é o um momento em que, politicamente, a Universidade fica agitada. Interesses diferentes aparecem. E, muitas vezes, alguns querem se apropriar do trabalho feito por todos. Então, eu faço questão hoje de dialogar a respeito de um exemplo que nós vivemos aqui na Universidade Federal de Uberlândia, em função de uma ocupação diária. Nós tínhamos um campus, nós temos um campus, Campus Glória, aqui em Uberlândia, em que uma parte do terreno foi ocupada pelo movimento dos trabalhadores sem teto. Aproximadamente duas mil famílias, o que corresponde a mais ou menos 10 mil pessoas. No ano de 2014, eu fazia parte do Conselho Universitário, do Conselho Superior da Universidade. E o Conselho Universitário formou uma comissão para fazer o acompanhamento daquilo que estava acontecendo no bairro, ou seja, na Ocupação Glória. E, com isso, houve pedido de reintegração de posse, que a universidade fez, e a Polícia Militar, então, nos chamou, e a nossa equipe esteve reunida com a polícia militar, que nos informou que nós precisaríamos destinar o hospital da universidade, uma parte dele, para os queimados. E duas unidades básicas de saúde do Guterlândia precisariam ficar destinadas a receber as pessoas que ficariam feridas nesse confronto, porque era muita gente. E era muita gente que tinha posição clara e que queria continuar morando no lugar. Com isso, então, houve necessidade de uma mobilização de tênis. E aí eu vou contar um pouco para vocês como é que isso aconteceu, como é que isso se desdobrou, e vou demonstrar que nós tivemos um, um final feliz. Mas trata-se, portanto, da luta por moradia na ocupação do bairro Edson Preto, ou seja, o Glória, e o papel que a Universidade Federal de Verlândia jogou nisso. Foram a, a, a, a, são diversos membros que compuseram a comissão do Conselho Universitário, da U, responsável pelo acompanhamento da ocupação popular por parte lá no Campus Glória, testemunha ativa dessa história. Então, esses componentes, alguns deles, não todos, resolveram assinar um documento para explicar exatamente o que aconteceu ali acerca da luta por moradia na ocupação do bairro Edson Preto e o papel que a universidade exerceu. Se hoje nós temos o bairro, devemos creditá-lo, antes de tudo, à luta do povo, que, devido à falta de política de moradia em nossa cidade, em Uberlândia, enfrentou a difícil situação de ocupação. Viveu em barracos de plástico, correndo muitos riscos. Ressalte-se que, nesse contexto, o protagonismo da Associação dos Moradores do bairro Edson Pedro, da Pastoral da Terra e do representante legal do movimento, essas ações foram indispensáveis, protagonistas. Nunca é demais ressaltar que o nome do bairro é uma homenagem justa ao querido e saudoso professor Edson Pedro. Nós trabalhamos na mesma sala juntos, Instituto de Geografia, o Ellison Preto, com seus estudos e empenho, contribuiu para oferecer as condições durante a ocupação e, posteriormente, para a regularização da área. Por fim, é forçoso reconhecer que um sem número de agentes e instituições se envolveu para que o desfecho respeitasse a finalidade social da terra, o direito à moradia e à vida. Um pouco dessa história, nós vamos ver na sequência. A ocupação por parte do Campos Glória ocorreu em janeiro de 2012, pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto do Brasil, o MSTB. E desde o primeiro momento, instigou as autoridades competentes, o Ministério da Cidade, a Prefeitura Municipal de Umerlândia, a inaugurarem as tratativas para regularização do bairro. Entre o ano da ocupação e o seguinte, seguiram-se o pedido de reintegração de posse. O ex-reitor, anterior interior, solicitou a reintegração de posse. Mas aí vieram as reuniões com participação da Procuradoria Geral do Direito do Cidadão, do Ministério Público Federal, da Polícia Militar, da Prefeitura Municipal de Uberlândia, da Câmara Municipal de Uberlândia, através de alguns dos seus representantes, e a Universidade Federal de Uberlândia. Em 2014, o juiz acatou o pedido de reintegração de posse e a Comissão de acompanhamento do campo do, uh, do acompanhamento da ocupação foi criada pelo Conselho Superior da Universidade de Consul. Aliás, o Conselho Universitário da U merece menção especial, pois sempre se colocou ao lado do diálogo, sensível ao drama social e aos riscos fatais de uma reintegração de posse num território com as configurações especiais do Campos Glória e concedeu o Conselho a autorização de venda ou permuta ratificando-se sempre o que foi necessário. Olha, na época, um pouquinho antes tinha acontecido uma reintegração de posse em São José dos Campos, no chamado, na chamada ocupação Pinheirinho, com mortes. Foi um drama terrível. E nós sabíamos que no Campus Glória de Uberlândia a situação seria pior, porque o recrudescimento dos moradores seria intenso. Ainda em 2014, foi publicado no Diário Oficial o decreto presidencial que autorizava a Universidade Federal de Uberlândia a alienar a área. Isso no governo Dilma. No Campus Glória, com recursos revertidos integralmente para a estruturação do novo campus. Porque o campus glória não era um campo já implantado em outubro do mesmo ano em 2014 a comissão participou dessa reunião com a polícia militar que eu me referi anteriormente na qual foram apresentados os cálculos reais ou seja ia custar aproximadamente naquela época 7 milhões de reais a reintegração A universidade sem dinheiro e tinha que disponibilizar 7 milhões de reais para que a polícia militar fizesse a reintegração e, juntamente com isso, criar as condições para que o hospital de queimados pudesse receber as pessoas que seriam afetadas, tanto do lado da polícia militar, quanto da comunidade. Mas, desde então, ocorreu uma correria danada dentro da universidade. E não só dentro da universidade, fora também a necessidade de resolver o problema. E, além dos esforços internos do Conselho Superior da Universidade, da comissão da qual nós fizemos parte, mereceu destaque a participação da Casa Civil, do governo da Dilma, da Secretaria do Patrimônio da União, da Presidência da República e da Coab Minas Gerais, do governo Pimentel, que empreenderam as ações necessárias para a produção das condições institucionais. Então, prepararam audos, pareceres, acordos para que um acerto entre a Universidade e a Prefeitura Municipal de Uberlândia e a União criasse as condições para a regularização da terra ocupada. Não for, foram poucos os desafios. Havia intensa e internamente e externamente oposições ao padrão de tratativo indicado pelo consumo. O setor da burguesia de Uberlândia ligado aos construtores dos territórios, né, aos setores imobiliários, donos de terra, faziam tratativas tentando impedir que houvesse o acordo e que houvesse, de fato, as providências para a reintegração de posse. Deve-se registrar que foi implacável a opção pela reintegração de posse manifestada pelo Ministério Público Federal de Berlândia, assim como com ela foi complacente e a revelia da sua própria equipe a tentativa do último ex-reitor de instrumentalizar com recursos a ação policial. Ele chegou a pedir que o Ministério da Educação fornecesse o dinheiro para que a universidade fizesse a reintegração de posse. Mas houve a resistência por parte da comissão, nós entregamos um documento em mãos mostrando que não estava cumprindo aquilo que o Conselho Universitário tinha decidido. Por fim, ainda cabe notabilizar que a resistência ao diálogo também se manifestou através da criminalização incabível aos ex-gestores. Alfredo Júlio, que foi reitor, Eumiro Rezende, que era o reitor, Eduardo Nunes, que era o vice-reitor, que tiveram suas contas e bens bloqueados Durante e depois a tratativa, por argumentação do Ministério Público Federal, de que eles não estavam tomando as providências para a reintegração de posse. Assim, quando empossada a atual gestão, assumiu uma situação com história intensa de negociação, avanços e recuos. A sociedade, especialmente o Conselho Universitário, o movimento popular, a Comissão de Acompanhamento do Consumo, do Conselho Superior, empreendeu esforços necessários para, mediante a novidade daquela medida provisória que acabou autorizando tal alienação, que abriu uma janela de oportunidade, garantir os últimos elementos para um acerto entre as partes, a regularização da área e o fim do processo de reintegração de posse. Em vista desse breve relato histórico acerca da regularização do bairro Elison Pedro, essa nota, porque se constituiu numa nota, foi redigida para recompor os créditos coletivos dessa grande vitória. Não há um vitor, vitorioso, não há um setor que fez, mas o coletivo atuou para que as coisas funcionassem. Registre-se que uh, lograr tal sucesso deve-se a incansável e sempre arriscada resistência do movimento dos trabalhadores sem teto do Brasil, MSTB. A pastoral da terra, a sensibilidade e a coragem inabaláveis do Conselho Universitário da UFU, as intervenções imprescindíveis da Secretaria do Patrimônio da União, da Casa Civil, do Ministério das Cidades da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, da Companhia de Habitação de Minas Gerais, da antiga Prefeitura Municipal de Uberlândia e da Comissão de Acompanhamento do Caso Glória, autora desta nota que será publicada e divulgada para conhecimento de todos aqueles que se interessarem. Seguimos reafirmando que o direito à moradia, o direito à justiça, o direito à memória e à verdade são inalienáveis. São aquilo pelo qual nós lutamos. Os membros da comissão que assinam essa nota são o professor Leonardo Barbosa e Silva, que coordenou a comissão, este que vos fala, professor Cláudio Antônio de Mauro, o professor Luciano Sene Pérez Barbosa, do Instituto de Ciências Sociais da UFU, o professor Elvésio Dames, de Oliveira Cunha, então diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Berlândia, a professora Jorgetânia da Silva Ferreira, do Instituto de Histórias, aqui da Universidade Federal de Berlândia, o técnico administrativo representante do sintet do Sindicato dos Trabalhadores Administrativos, Romildo Florentino dos Santos. E, na época, o dissente, que a época hoje é um jurista de alto nível, José Carlos Muniz Fim. Esses são, de fato, aqueles que participaram e fizeram essa composição. Então, acreditar o grande sucesso e a vitória obtida pelo conjunto das pessoas a um setor apenas, a um setor de reitoria ou qualquer outro espaço, não é justo e não é correto. Eu chamo a atenção disso e nós, membros da comissão que assinamos essa nota, chamamos a atenção disso para restaurar, a verdade sobre os fatos.